Apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista, odeias a todos que praticam a maldade. Oh glória a Deus! Destruirá aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei na tua casa, pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor, me inclinarei para o teu santo templo. Oh glória! Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Indireita diante de mim o teu caminho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 Porém, alegra-se todos que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes, em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo e circundarás da tua benevolência, como de um escudo. Amém.